We're close. Come on, let's go. Eu acho que o jogo é muito boa, velho. Eu gosto dessa partezinha aqui mais tranquila, tá ligado? Acho ela legal. Ei, look isso! Sim, yep é o que eu te just find encontrar um around O que você, como você se é assim I was with him in the that's it, that public, that's yeah. yeah. What was this place like without him Shh. I can't even imagine. It was pretty intense back there, huh? Oh, yeah. What what's What happened? How did you do November. Vocês vão responder? Não Achei que tinha Não lembrava desse diálogo, mas não achei que era opcional Nota do saque Putz Mais uma noite, mais um tiroteio Vi os clarões das armas das janelas do Carson Passei a noite acordado, com a família toda num quarto. Duvido que alguém tenha conseguido dormir. É apenas uma questão de tempo até que os saqueadores tentem entrar na nossa casa. Na nossa casa. Temos de sair daqui. Aquele magricelas abordou-nos outra vez. Trocou mais algumas balas por parte da nossa comida. Diz que nos podemos juntar a ele, no seu esconderijo. Diz que é seguro e, mais importante, escondido, facilmente defensável. Foi a descrição dele. Disse que só confia em mim porque tenho filhos. Acho que não podemos continuar aqui. Ele parece ser de confiança. Amanhã vou sugerir a todos que aceitamos a oferta dele. Caio. Ah, então aqui é antes. antes... É, não foi uma boa ideia. Não, mas a, a ideia de ficar lá no esgoto era uma boa ideia. A questão é que... né? Deu ruim, mas a ideia era uma boa ideia. Tinha a ideia de fazer o um coletor de chuva também, era incrível. Os caras se viraram bem. Tá? Problema... É que... Infectados apareceram. Mas de resto, os caras estavam bem. Lá no escuro. Tá, tem uma entrada ali por baixo, então eu vou entrar ali depois. Esse mapa no online. Tá aqui ó. I hate it. I have a gun. You loot. You shit We should kill. Marcha, a fine marsh was aquiar tiramos. Yeah, tiramos formatar. I remember pretty hazy, but I remember living in a neighborhood just like this. What do you remember? Uh barbecues. Parents they would throw these crazy big barbecues and invite a ton of people. I remember the smell more than anything. Weird. Tá, deixa eu voltar ali porque eu achei que dava pra entrar. Não, mas dá pra entrar depois. Ah, tá, entendi por que, que eu não. Por que, que eu não achei? Vamos vir pra cá. Porque é na parte mais elevada, eu acho. Ah, não, é na parte mais embaixo, na verdade. Ô louco. Achei que era o contrário. Não, não, é na parte mais elevada mesmo. Tá certo, tá certo. Cachorro. Ih, cachorro. Tá, pega. Susto. Não sei de qual causa. Ah, tá, filha. Beleza. Acho que agora está suave. Agora, eu para cá ali. I'm armed. No we'll on <coughs> Estou armado não ultrapassar. Atiramos quando vimos. Atiramos ao On Sem avisar. Tá Friendly people lived here. The first few months after the outbreak, they had a lot of loot. Everyone got paranoid. You remember any of that, Joel? Everyone barricaded themselves in their homes supplies started running low that's when you saw what people are really they of. uschoros you're gonna want to stay away from those it's not like it is in the zone these are wild bag with. Deixa eu dar uma. Deixa eu passar na crafting table. Pior que eu acho que eu quero passar nas casas antes, cara. Passar nas casas antes de ir na crafting table, porque daí eu pego todas as. Ah não! Da... Tá, todo mundo já veio pra cá. Aqui é a casa do Dardo? Não, é a casa do dardo, ok. Alcool tá to full. Tá full mesmo? Eu tô full life? Tô. Então tá. Tô lá suave. Essa música doido. Peça, peça, peça. Tá, ali é pra avançar. Ou seja, eu não vou ler agora. Viu? Aqui tinha mais peças já. Ah, bilhete. Carta de um pai. Cara. Quando eu partir, tornas-te-as adulta. Nossa, tornas-te-as adulta. Toma conta do teu irmão, ele precisa da tua proteção. Vou estar fora apenas alguns dias, para procurar comida e provisões. Se, por alguma razão, não voltar após uma semana, pega no teu irmão e vão para a zona de quarentena de Pittsburgh. Não abras a porta a ninguém além de mim. Poupa as tuas balas, se tiverem de, de partir. Agachem-se e avancem depressa. Tirem partido do vosso tamanho. Até breve. Vai. Fita, munição de 9mm e explosivo. É isso aí. Ué. Ah, rolou. Nem lembrava disso. É o manual que tem aqui, não é? Vou levar ele ali, cima. Não tem um é é é manual de melhoramento. We found anything? É Pequenininho. Thank A minha corpo a corpo melhorada. Olha oh, o que você está full. Manual de combate corpo a corpo, volume 2 Melhoramento de durabilidade das ferramentas afiadas Técnicas de utilização O tempo de vida de uma ferramenta afiada é determinada não só pela sua durabilidade inerente mas também pela técnica do utilizador 1. Um, a ferramenta deve ser aplicada na parte mais mole do alvo. Por exemplo, uma picareta deve ser apontada para o chão ao lado de uma rocha e não a própria rocha Ok 2. A lâmina deve viajar num plano consistente bater numa aresta do alvo enfraquece a lâmina. 3. Se a lâmina ficar presa, aplicar gradualmente força paralelamente ao plano de corte. A pressão lateral pode enfraquecer as juntas ou partir a lâmina. Técnicas de combate corpo a corpo e de defesa pessoal. O que é isso? Por que o João estava se abastando? Nada. olhadinha pela varanda olha os, olha os churros ali tá, bora descer então O que é a casa do dardo, véio? eu achava que era aqui aqui tem o diálogo opcional, o sorvetinho Ice cream truck. Ice cream truck? Yeah, Henry told me about these. They sell ice cream out of the truck. What? No way, Joel? That's true. This thing drive around and play real loud, creepy music, and kids come running out to buy ice cream. You're totally fucking with me. mm serious. Man, I lived in a strange time. Told you so. Daughter misses Vegas to me. E aí, cachorrinho? No 2 eu tenho que matar eles. Que triste. Ah, aqui é a casa do Dardo. Vou explorar a sala do Dardo por último. Cocteus. Engrenagem, engrenagem, engrenagem. Peças do braço. Vamos ver aqui um pouquinho de diálogo deles uh, Sem Ok, saúde máxima, oscilação da arma mais tempo de precisão de facas As facas improvisadas com durabilidade máxima Não se partem quando usadas para fugir De um aplicador que agarra Putz Preciso do balanço da arma hum. Aumenta a sua saúde máxima. ou oh, não sei se eu pego saúde máxima ou oscilação da arma, cara. Ah, eu vou de oscilação da arma. Tá, vai. Vou de oscilação da arma. É isso aí. Desempenho melhor. Melhor. melhora totalmente a mobilidade tem uma munição de revolver, vamos revolver. vocês vão jogar ou vocês vão deixar vocês vão esperar ir lá em cima e voltar esperar ir lá em cima e voltar beleza para aqui Ok, gaveta, não de revolve, não preciso, nota do sobrevivente. Uma porta aberta, bastou isso. Um de nós esqueceu-se de fechar uma porta e uma multidão de monstros entrou no nosso acampamento. Fechámos-los lá dentro e escrevi um aviso no lado de fora. A Susan e alguns miúdos estão comigo, pelo que sei. Somos os únicos sobreviventes. Tive de segurar a Susan para que não voltasse para lá pelos cadáveres. É demasiado perigoso. Ela perdeu os filhos e não faço ideia de, de que lhe devo dizer. O meu corpo só quer desistir. Seria muito fácil render-me render a este mundo. Mas não posso fazer isso. Tenho demasiada fé na humanidade. Vi que somos capazes de fazer coisas boas. Podemos sobreviver. Tenho de continuar a ser forte. Por ela. Ixi, oh louco, isso chegou até aqui. Ele conseguiu fugir do ataque, então? É lá em cima que tem um negócio né, importante. A senha do cofre. É lá em cima que tem a senha do cofre. Bem aqui. É atrás. Está na caixa de fósforo. A senha do cofre. Nessa gaveta. Ah, tá aqui. Achei que era dentro da gaveta. Mas aqui, a de fósforos. Fósforos. 8, 21, 36. Fósforo. Opa, flecha! Opa, mais flecha! Trapo tofu, tofu vo-life Então não preciso fazer de médico E é isso aí Vamos abrir o cofre Deve ter peça pra caramba Ok, bola de mim de caçadeira 10 e 50 peças 10 pílulas, já tem 10 pílulas novamente Isso é bom é, seria bom eu melhorar o saúde máxima agora, só que como eu disse, eu não sei, agora realmente eu não sei se eu vou conseguir 100 ainda nesse save, mas vamos dar uma olhadinha como vai a, como vai prosseguindo o game, pra gente ver se a gente consegue 100. E Sam? Carol. yeah, Sim, ok. Eu vou primeiro. Damn it. Uh, Your yeah. turn. Okay. Throw it? Yeah. Boosh! I am a natural. Luck! No, it wasn't. Just was luck. <laughs> oh All right, get out of here, you're getting cocky. Here we go. Fuck! Horrible. All right. It's a tie. Uh, no, no. You, you clearly got destroyed. How did I clearly get destroyed? That's practically a tie! <laughs> yeah, okay. Sem não é? Eu não sei, eu não lembro mais como é que funciona o sistema de pontuação de dargo, cara. Tinha uma vez, tinha uma época que eu sabia que funcionava, agora eu não lembro mais. Vai lá, Joe. Mostra aí, em tua pontaria. Come a day Vamos lá. Bora lá. Tá, eu acho que agora dá para mim o as armas. Se não me engano não tem mais mais nada já muito interessante. Ali embaixo tem, vou dele, ali embaixo porque ali embaixo tem piada da Ela. Antes de upar as armas, eu vou. Vamos upar as armas. É crafting parte. table e primeiramente sempre o arco, priorizar ele. Caraca, tô com... tava com 300 peças, tá é E agora vamos com o mais barato 30 aqui, aqui tem 15 E eu acho que não tem mais barato que 15 não Vamos de 15 Só de Isso É importante pra uma chat. Uma Temos 20, bastante 20 E é isso aí, isso aí é os 20 que tem aqui Capacidade de carregamento, recuo, abertura. Não, acho que é capacidade de carregamento, recuo, e aí sim a abertura. Tá, 30. Tem isso aqui, capacidade de carregamento, cadência de tiro interessante, e abertura. Hum. Capacidade de carga carregador, Alcance, nossa, alcance tá shot, aí sim tá, agora eu vou aumentar uh... cadê esse tiro? Cadê esse tiro? Aí temos mais que temos velocidade de recarga, abertura, velocidade de recarga e aqui temos o que? Capacidade de carregador. Hum, acho que eu vou de Abertura Aí eu vou de capacidade de recarga Desse aqui Velocidade de recarga, na é verdade Aí eu venho capacidade de carregador Capacidade? Não, de recarga E capacidade de carregador Vou de velocidade de recarga E agora eu vou de capacidade de carregador Quanto sobra? 30 Bom, já acabei de fazer os 30, então não tem mais como O pano é isso aí There we go. Nossa, tá bem mais aberto dude. Deixa eu carregar todas as armas por garantia Deixa eu pegar outra também Eu não lembro se eu melhorei, mas né Tá, tá suave Deixa eu pegar aqui um revolve Tá suave também É isso aí Bora continuar, vamos escutar uma piadinha da Ellie, porque lá embaixo tem uma piada da L. Aqui. Temos os símbolos vagalumes e aí temos a tela da L. É para o Luxemburgo. How we going to find him? A guy. A brother, actually. He was a Firefly. Last I heard, he was in Wyoming. We get there, we find him, we find the fireflies. Don't be Satan, man. <laughs> Sounds like a good plan, man. Unless. Uh, okay, you guys are killing me with your banter talk. It's joke book time. What is that? Just bear with me. You want to hear a joke about pizza? Never mind, it was too cheesy. I don't get it. Yeah, me neither. It's too cheesy. What did the green grape say to the purple grape? Breathe, you idiot. <laughs> That's so ah, não, Essa é só isso, sério. Essa é da uva puta merda, velho. Bagulho ruim. All right. I gotta jump you. Let's hear it. Why your nose be 12 inches long? I don't know why. Because then it would <laughs> <is so> <laughs> Ok, ok. Em, em português não faz sentido nenhum, mas se você pegar a medida do a medida americana, a quantidade de inches, de polegadas que ele falou, dá um pé, então faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Por causa da, da medida americana, que eles medem polegada e pé. Também não entendo, mas é isso aí. Já... Aí ele falou a quantidade de polegadas que dá um pé e aí... Nice, nice, nice. Deu pra entender a piada. Beleza. ai essa parte, velho, essa parte? Não dá pra ele matar o cara daqui, velho. Eu sei que ele tá lá. Vamos lá. Ah, nossa, essa é parte horrível, doido. Fucking sniper. You see where he came from? Somewhere down the street. Right now. All stay here. No. Before you start, I need you guys to keep him busy. I'm gonna go around and see if I can't get the angle on him. Okay. Hey. Be careful. provavelmente indo outro lado antes. Provavelmente indo pra aquele lado, velho. Depois eu volto pra cá. É muito mais fácil ir daquele lado, aí depois eu volto. Senão vai ficar horrível. Ai! Tá, eu posso correr um pouco, eu acho. Tira. Alô? Alô? Atira, velho. Ah. Tenho botado errado. Beleza. Ah, velho, mas o cara não atira, mano. Eu corro depois que ele atirar, mas ele não atira. Aí. não vai subir? Ué! O cara desistiu! Ele simplesmente foi embora! E não é pra, pra ser furtivo, não. Tá. Opa, vida. Isso aí sim. Tá. Agora, pra onde é que eu vou? Vou atravessar? Vou atravessar. Tá. Eu atravesso. Assim. Agora eu vou... Putz, eu acho que eu quero ir aqui, carro ali, velho. Vai! Nice! Agora eu vou pra ali. Beleza. Agora eu tenho que correr pra lá. Vai, vai, vai! Pra essa casa aqui. Ai, ah, eu achei de entrar, velho. O show tá muito perto. Os caras se casos. Sumir os inimigos, vai ficar instalador parte 2. Instalador silencioso. Os caras simplesmente não estão aqui, velho. Mais vida. Isso é bom. os caras doendo. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Isso foi é bem rápido. Médico, ué, não tinha um cara ali? Cadê o cara? Ó, oh, tá dizendo que tá pra cá, mas ele não tá pra cá. Que tá dizendo que tem um cara aqui, mas ele não aparece. não entendi nada doido, Tá muito bugado Hoje é o dia dos bugs Para de mini caçadeira, mini caçadeira Jogar bola é impossível. Ele vai aqui, né, cara? Onde você está? Cova-me. Estou indo. Nossa acho que os caras são piores de medo do que eu, velho. Porque eu sou ruim, mas esses caras, puta merda. Tem dois ali. Hum, interessante. Parece um chatter 2 ali. Posso fazer assim? Acabou? Ah, não, tem um lá. Ai! Nossa, pegou na orelha doido. O cara ficou surdo antes de morrer. Deixa eu botar isso aqui. Ah, munição de mini caçadeira, velho. Eu quero munição de 9mm. Não lembro. Se tem alguém aqui embaixo. Ou antes de a gente achar o cara lá que tá tirando. Então eu vou de mini caçadeira por enquanto. Porque se tiver o só nenhuma Parece alguém que vai ser só uma doida Quando eu passar... vem, okay, vai! Atira agora! Vai! Nice ai errei Puta merda Ah, se eu segurar o botão de virar ele meio fica mais... Mais preciso Cadê os caras? Ah, tá lá Nossa, essa foi eu, essa, não é feio. O cara aí atrás, ó. Nossa! Os caras estão tá todos perdendo a cabeça hoje. <risos> o cara caras é tão louco. Ai, errei, foi em cima. Nossa, agora é tá headshot. Agora chegou. O que você tá fazendo, Harry? Mira velho. Eu vou perder, vou perder porque eu sou ruim de mira Nossa, eu desisto é por isso que eu não jogo FPS Ah, não deu pra atirar nele, pô Vai, sai daí inteligente, oh, sai. Shit. Oh, oh, oh intense. You all right, Sam? Yeah, I'm okay. Thanks, Joel. Look at this. Oh, all right, we did it. We should move. Sam! Henry! Sam, are you okay? Yeah, yeah I'm fine. You sure? I said I'm fine. Nossa, é só instalador dele. Nossa, tá vizinhando inteira, junto, você inteira, velho. Mais três juntos. Still in here. Anybody hurt? Uh não, No, não, bem. good. I think it's time we quit this place. Come on. Let's go. essa música chadella, <laughs> up. serious. It's Tommy's birthday. That's all he wanted to do is print two Harleys and drive cross country. Oh man, I could die happy if I could just ride one around the block. <laughs> <laughs> What was it like? It was good. It was good. I'm good? Can, can you believe this guy? Come on, man. Give me details. Describe it. <laughs> you know what? You two deserve a little privacy. No, no, Ellie, Ellie. This isn't just any regular motorcycle. Okay, you get on that bad boy. You feel that engine? Nothing like it. Oh, yeah. How would you know? Seen it in my dreams. <laughs> <laughs> okay. Is gonna show up? Yeah. Worst part about it all, explaining it to Sam. Catch the sudden. Well, it's safe to say those two have officially bonded. What are you doing? Taking stock of all the food we found today. I see. How are we doing on canned peaches did henry send you no <laughs> what would henry send me Just make sure i'm not fucking up somehow i'd say we all did pretty good back there. especially você dá para perceber Everything's fine. Okay. Well, have a good night. How is it that you're never Gabe? Who says that I'm not? What are you scared of? Scorpions are pretty creepy. Being by myself. I'm scared of ending up alone. Ai, essa frase, cara. Ai, <laughs> dois. Those things out there. What if the people are still inside? What if they're trapped in there without any control of their body? Scared about happening to me. Okay. First of all, we're a team now. Okay, we're gonna help each other out. And second, they might still look like people, but that person has not been there anymore. Henry says that they've moved on, that their families, like in heaven. Do you think that's true? go back and forth. I mean, I'd like to believe it. But you don't. I guess not. Me neither. Oh. Well, the serious talk... I almost forgot. There. If he doesn't know about it... Can't take it away. All right. I'm pooped. I'll see you tomorrow. Smells good. Morning. Where's Sam? Let him sleep in for once. Oh. Well, if you wanted to join us, you can go wake his ass up. Okay. Sam? Sam! The hell? <laughs> <laughs> Shit, he's turning! <laughs> That's my fucking brother. Uh, uh, Screw uh, it. Uh, <laughs> shit. You know I mean? Gotta go right. Uh, oh my god. Sam? Oh no. Sam? Henry? <sighs> oh, stay here. Henry? Get that gun from me, okay? Oh, okay, okay, easy. This is your fault. This is nobody's fault, Henry. It's all your fault! Henry! Henry, no! <laughs>